conjunto de acontecimentos que a gente pode vincular é, desde desde a expansão napoleônica é, aí passando pela pela invasão francesa a Portugal a fuga da família real a, a, a reorganização do status político do Brasil a partir de 1808 que deixava de ser é, uma colônia nos moldes tradicionais e passava a ser um Reino Unido né? são convenções políticas mas obviamente que isso altera muitos significados né? até o momento em que o, o rei o, o rei é chamado de volta diante da revolução né, do Porto obrigado certo? chamado à força né, ao retorno é, e, uma, e, e deixa uma situação de gerência, né? é, porque, na verdade, já se percebe que todo esse, esse movimento que vem desde 1808 ele deixou uma instabilidade política, e nós estamos falando de elites. E é em torno dessa, dessas disputas de elite que vai se dar todo o, o processo de, é, de independência. Vamos pensar no termo independência como um, um novo status político, que, na verdade, é, ele, ele talvez se difira um pouco da ideia de um rompimento total. Assim. O que se declara no, no 7 de setembro é uma, é uma autonomia política para a elaboração de leis né, é, no Brasil sem vínculos com Portugal. É, portanto, uma separação. Mas essa separação não é uma separação radical. Quando nós pensamos que nós ainda temos a necessidade de, pensar, de, de tratar do que aconteceu no Brasil há 200 anos atrás, é porque, de alguma maneira, nós entendemos encontramos algum laço entre o presente e o passado, né? Assim, tem algum vínculo. Que vínculo é esse? E como é que se estabelece esse vínculo? Esse vínculo se estabelece sobretudo, pelo menos neste caso que a gente está tratando, como uma forma de comemoração, né? Sim, comemorar, comemorar, no, é, é, é, sobretudo lembrar, né? Lembrar o que aconteceu no passado para poder criar algum tipo de vínculo no presente. A razão pela qual nós precisamos contar uma história, qualquer que seja ela, é para criar vínculos de pertencimento. O que, que essa entidade representa para nós? É a história que vai nos dizer. Com que referenciais nós devemos nos vincular a este passado? Com que referenciais nós devemos é, pensar o nosso pertencimento a esta entidade chamada Brasil. E aí a gente precisa lembrar, ou a gente precisa perceber, que aquilo que vai ser lembrado na história é fruto, é fruto de uma disputa. Né? O que, que nós queremos lembrar do passado para que este passado, nos vinculando a ele, nos conduz a essa ideia de pertencimento? O, o, o, o que do passado nos permite dizer que, hoje, nós somos brasileiros como éramos em 1822, ou como passamos a ser, já que, de algum modo, a história também se propõe a isso? Quais dos acontecimentos vão ser lembrados e quais acontecimentos não vão? Pegue, por exemplo, o 7 de setembro, que durante boa parte do império, ele nunca foi tratado como uma data importante sim Até a década de 60 do, do século 19, né, até por volta de 1860, não é que não se comemorasse, é que essa comemoração não tinha o significado que tem para a gente hoje. Mas nós decidimos quais nós vamos lembrar e como nós vamos lembrar.